Nesse vídeo, iremos apresentar um cetegata de Bato chamado Take dokudak Take Lokudak é composto pelos cantos de take, que significa bambu, e kudak, que vem do verbo kudaku, que significa é, esmagar ou quebrar. Deste modo, a, uma outra possível tradução para esse -gata é, quebra é quebrar o bambu. É importante verificar que muitos cetegata apresentavam na sua composição de nomenclatura. É, características muito peculiares com relação ou a, a algum é, detalhe ou um relevo do, do, do, da sua região Ou alguma passagem romântica Ou, ou mesmo detalhes de vegetação ou particularidades históricas é, Deste modo, Tagimugudaki sendo traduzido como a, esmagar ou quebrar o bambu é, Nos remete a um combate que ocorreria dentro de uma floresta de bambu uma vez que o Japão, dentro da sua flora, apresentava esse tipo de, de floresta, esse tipo de vegetação, em determinadas regiões do, do, do país. Né? Dessa forma, a, toda a execução desse CETEHATÁ vai nos remeter a um combate dentro da floresta de bambu e que a, também a, a, é um fator que podemos citar, muitos dos cortes que são executados em toda por toda a extensão desse CETEHATÁ é, podem ocorrer né, é, voltados para atingir o bambu, para que é, o Kenshi, ele tenha uma maior mobilidade de movimento e também possa ampliar o seu é, campo de visão. Uma vez que as florestas de bambu elas apresentavam em suas características, é, vários, é, se eu posso colocar como tubos ou é, formas é, é, tubulares que Dispostas uma por trás da outra, poderiam modificar o campo de visão ou é, alterar o plano de profundidade do Kenshi, fazendo com que, com que ele acreditasse que o, o oponente dele pudesse estar mais longe, quando na verdade ele poderia estar mais perto ou mesmo poderia estar é, escondido dentro da folhagem. O Kenshi no início do movimento vai se posicionar em Swahyaghi. Swahyaghi pode parecer uma postura de execução simples quando visualizado no primeiro momento. Entretanto, caso não sejam observados alguns fatores é, primordiais para a execução do movimento, esse poderá ser executado de forma errônea, podendo causar em algum tipo de lesão é, em regiões como o, o joelho, na região patelar, ou mesmo costas, caso esse movimento seja repetido várias, várias vezes de forma errônea. Dessa forma, nós podemos verificar que esse movimento, para uma execução correta, é, em uma execução correta, o praticante deverá, ter a região de suas costas contraída, contrair também o seu vará, os músculos da porção interior de suas coxas, os músculos da panturrilha, e também os músculos da região anterior da planta do pé, pois, estes, é, pois principalmente a planta do pé vai ser a base de sustentação do movimento com o correto alinhamento da coluna. Alguns erros que podem ser verificados na execução desse movimento ocorrem da seguinte forma. O praticante, ao se posicionar nesse faraguê, enverga sua coluna um pouco para frente, fazendo com que toda a distribuição do seu peso seja readequada pelo seu corpo e o quadril faça a compensação. Além da compensação realizada pelo quadril, nós podemos verificar que o, os joelhos, principalmente na região de ligamentos, vão sempre esticar, causando uma sobrecarga é, na, nessa região do joelho pela sustentação do peso nesses dois pontos. Além disso, essa é uma postura que se coloca bastante frágil para o praticante, pois qualquer tipo de movimentação que ele tiver, ou para frente ou para trás, ele vai estar é, em desequilíbrio e poderá é, cair da postura que está, favorecendo o ataque do seu adversário. Verificando agora a postura inicial do adversário, do Q, ele irá se posicionar em furicaburi. Algumas uh, uh, interpretações desse kamai dizem a respeito que uh, esse kamai era é executado principalmente porque o praticante levava o kabuto, uh, o elmo da, que compunha a, a armadura japonesa. Entretanto, para rescatar essa, essa informação pode ser um pouco equivocada, pois, uh, por se darem um combate dentro de uma floresta, os samurais evitavam entrar dentro da floresta com o kabuto, pois esse poderia causar algum tipo de limitação de movimento, ou mesmo atrapalhar a, a sua movimentação dentro do da floresta em virtude dos galhos e em virtude também do design como era feito o cabotô com, com muitos chifres, com muita a, a, a área lateral e essas poderiam a, se enroscar em galhos ou em alguma orientação próxima da, da movimentação a, do samurai. Dessa forma, a, o Kenshi se posiciona em Furikaguri nesse movimento justamente pela pela uh, forma com que a floresta de bambu é composta é, em, em ramos muito verticais. Então ele se posiciona dessa forma para que ele, ele pudesse se movimentar por a floresta da forma mais vertical possível, evitando que a sua espada ou seu corpo resvalassem em alguma parte da floresta é, ou das, das ramas de bambu que estão em volta dele. Então, partindo dessa forma, o, o que vai se posicionar o com da cabeça não? e o tori estará em suareage. Essa postura pode passar uma falsa impressão para o que de uma vantagem uma vantagem postural e de camai com relação ao tori, pois a, o tori em uma postura baixa com a sua espada ainda embanhada poderá é, apresentar para o que uma vantagem de ataque, pois ele apenas dando um passo e efetuando um jodama Kuriri, já estará praticamente atingindo a região da minha cabeça. Dessa forma, então, ele vai atacar. O Tori realizará no Kisasaigiatus-ki, na região da garganta, fabricando estocado na garganta dele, sairá em Shibizoku Age kote -hi. e realizará Hazushi Hidari Kote-ri. -hi. O, ponto, o, ponto, o ponto que nós podemos ficar dessa forma é que a movimentação entre o Q o e o Tori será realizada em DAI no início, pois nós o atacamos no momento que ele começa a nos atacar, ou seja, nos antecipamos na movimentação e o atacamos antes do ataque dele. Então, Vamos verificando mais uma vez. Ele está em Furikawui, nós estamos em Soaiagê. Ele vai atacar, nós saímos, nos antecipamos, nos antecipamos em relação à movimentação dele, aplicamos o um Kisasai de que em sua garganta. Em seguida saímos para Ratojiri Dari e Nesse ponto, a movimentação que antes estava em DI passa para AYTI. Ou seja, no momento em que o, o, o Q finalizar o corte dele, o TOI também deverá finalizar o corte também. Quando nós verificamos a questão anatômica dentro desse movimento, nós podemos verificar que o, o G, ele sofre importantes abalos em sua estrutura. Quando o Tori aplica o Nuki Sasai Gyarutsuki, esse Nuki Sasai Gyarutsuki atinge essa região da sua garganta, onde passam importantes regiões do sistema circulatório, do sistema respiratório, centrais nervosas e também a coluna cervical dele. Nesse caso, a, o que já já começaria a ter um importante abalo em sua estrutura no sentido em que, ao sofrer um movimento no, no Ki-Sasai Gyatsu-Ki, poderiam correr em hemorragia ou mesmo por, a, asfixias, a, em asfixia por aspiração sanguínea. Além disso, os danos à sua estrutura nervosa, tanto a, na coluna cervical quanto a, pelas próprias terminações nervosas, poderiam ocasionar é, lesões na sua na região cervical, podendo levar à paralisia ou até mesmo a tetraplegia. Então, após a execução do no que da de na região da garganta do que, o se movimentará em shizoku a ge Esse movimento é um corte realizado em sentido ascendente nessa região do, do pulso do que. O objetivo principal desse corte é, além de atingir a musculatura dessa região do braço é também realizar um corte na região de tendões nessa porção do braço para evitar que o, o Q, nas suas próximas movimentações, possa fechar a mão. Entretanto, por ser um corte realizado com a Kisaki, e a Kisaki é, possui um alto, um alto grau de corte, é, é muito afiada, esse corte também, além de atingir a região de músculos regional de tendões pode também atingir, mas em função secundária, a parte do osso, causando também, podendo causar, inclusive, dano ósseo. Mas o principal ponto nesse corte é causar um dano à região de tendão, fazendo com que o com que fique impossibilidade de fechar completamente a sua mão para a execução dos próximos movimentos. o corte em Chirizoku-Age-Kotegiri, o Tori irá se posicionar para realizar dari é, kotegiri atingindo essa região do punho do que. Após esse, esse corte, que também vai buscar atingir a região óssea, músculos e tendões, o Tori irá realizar o kubitsuki, uh, ou seja, uma estocada na região da garganta do que com a sua a mão apoiada no punho da espada Mais uma vez, o que irá sofrer abalos nessa região da garganta que, como já foi é, mencionado anteriormente, é uma região altamente vascularizada por passar artérias além de contribuir com o sistema circulatório e sistema nervoso Após esse, esse outro ataque, eu soltei o kubitsuki o, o que irá realizar o jodan makogiri e o tori irá se posicionar em kesagiri o que o Kessagiri irá iniciar nessa região do pescoço passando por a região do tronco e finalizando na última costela flutuante do que desse modo podemos verificar que é um corte com alto poder de impacto alto poder de causar dano na estrutura do que e possivelmente é, levará o que? A morte. alguns pontos dentro da prática do TAC no QDAC. Entretanto, para que os estudos sejam realizados com profundidade e o, o aluno obtenha conhecimento de maneira adequada, é importante que este é, tenha o carinho e o acompanhamento de um professor durante todo a, a o seu aprendizado.